Olá meus amigos, procrastinação, my God, é terrível? É um jogo do seu ego contra quem você realmente quer ser. Então, eu preparei aqui um texto, vou ler alguns pedacinhos, um texto sobre a procrastinação e o que ela pode representar na sua vida. Eu tive muita procrastinação, na verdade é algo que impede você de você andar como deveria, né? e aí vou te contar agora, vamos lá é um comportamento que pode ser definido como o adiamento de uma tarefa ou atividade, mesmo sabendo que ela precisa ser concluída. Em outras palavras, é o hábito de deixar para depois o é que pode ser feito agora. Então, às vezes coisas simples, você diz depois eu faço, né? Eu moro sozinho, moro com a minha sozinha, moro com a minha família, com a minha filha. Né? E aí as tarefas de casa a gente vai dividindo. Mas eu almoçava e aí deixava as louças lá em cima da mesa. Né? Ou em cima da, da pia, simplesmente. Ah, depois eu lavo, depois eu vejo. Ah, eu precisava varrer o chão, depois eu lavo, depois eu fecho. Eu precisava fazer uma inscrição, ou precisava preencher relatórios, depois eu vai, depois eu vejo, depois eu faço. Né? Eu precisava fazer uma visita, depois eu faço, depois eu vejo. E assim vai. Então a gente vai acumulando uma porção de pequenas coisas, que daqui a pouco aquilo está gigantesco, aí está tudo bagunçado. E a nossa vida... É reflexo daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente haja. Você vai deixando as coisas, na sua vida pessoal também, nas coisas importantes, você vai ficando lá. Vai ficando acumulando. Depois eu vejo, depois eu faço, depois eu vejo, depois eu vejo, depois eu vejo, depois eu vejo um livro. Olha, tem aqui atrás de mim é, quase mil livros. Mil livros que sejam. Eram mais e eu aí uma boa parte. Então, é assim em que para mim ler um livro era um sacrifício gigantesco. E aí depois eu consegui mudar isso, porque era um hábito. Senão eu não teria lido tudo isso. A gente vai empurrando com a barriga. Agora, por que uma pessoa procrastina? As pessoas têm esse hábito, mas não sabem por quê. E, na verdade, é simples. Existem várias razões pelas quais a pessoa procrastina. Então, algumas, algumas das principais razões incluem falta de motivação, não estar tá com tesão. Esses livros aqui eu li porque eu estava no desespero, minha vida não era boa, eu era perdido, eu esquecia das coisas, eu era... Sabe, Eu nunca conseguia prosperar. Era, a minha vida era uma vida confusa. E aí, a motivação de querer aprender me fez ler muitos livros de motivação livros de como fazer isso, como fazer aquilo. Então, eu li porque eu tinha tesão, mas não é que eu tivesse gostoso. Era ruim. Mas, é, tomar um remédio, por exemplo. Né? Quando eu era jovem, lá, eu tinha uns 20 anos mais ou menos, o meu amigo íntimo, um amigo meu vizinho, ele pegou tuberculose e nós passávamos muito tempo juntos e aí eu também fui no médico, tirava a conclusão, o médico disse assim ó, tem uma pequena manchinha aí, pode ser que seja, pode ser que não seja, mas vamos receitar para você Bezetacil. Cara, do céu, seis meses tomando Bezetacil, eu não queria ser internado. Ah, Falei lá tomar Bezetacil, eu não lembro mais se era uma vez por, não sei se eram é, seis meses, se foram todos os dias, um dia sim, um dia não, não lembro mais. Você faz, né? Uma vez por semana há muitos anos. Então, eu tive que ter motivação para fazer aquilo que eu não queria, cara. Uma injeção de beseta tá assim, quem é que já tomou aí, já sabe o que, que é isso. Outra coisa que faz a pessoa deixar para depois é falta de habilidade para realizar a tarefa. Ah, eu queria fazer aqui, a... fazer o impulsionamento, fazer o tráfego pago, e tem horas que foi difícil me fazer porque eu não tenho conhecimento. Aí tive que comprar um curso, tive que começar a estudar, que é o que eu estou fazendo agora. Tá? É, medo do fracasso ou sucesso? Muitas pessoas deixam de visitar um cliente, depois de o cliente, porque ele tem medo de chegar lá e escutar um não. Entende? Então ele tem medo de fracassar, por isso ele não faz. Ou outras pessoas né, têm o medo do sucesso, a mesma coisa, né, Diz assim, cara, e se der certo? Entende? Então, são coisas lá do nosso subconsciente, ou então o perfeccionismo, Pessoas que querem fazer muito perfeito, depois eu faço porque agora não tenho tempo. E aí vai deixando. Né? Ou sobrecarga do trabalho. Então, às vezes a pessoa tem tanto serviço que para. Eu hoje, por exemplo, eu não, não, hoje eu não procrastino mais. Tá? Mas tem coisas hoje que eu não faço mais. Eu pago para fazer. Porque senão eu não tenho tempo para poder viver a vida. Para fazer as outras coisas mais importantes. Eu não tenho tempo de ganhar dinheiro daí para... É, né? eu vou fazer coisas lá que eu... Eu tenho uma porção de plantas que eu compro. Se eu for no mercado, eu compro rosa, eu compro várias plantas. Se eu for lá plantar e arrumar tudo aquilo para as plantas, cara, como é que eu vou fazer e vender coisas? Ah, então, uma outra coisa, é, a procrastinação pode ter efeitos, pode ter não. A procrastinação tem efeitos negativos, significativos da vida pessoal e profissional de uma pessoa. Quando eu trabalhava numa empresa multinacional, eu tinha que preencher relatórios. Cara, aquilo era ruim. Não faz parte do meu padrão, era chato pra cacete. E aí eu fazia de qualquer jeito, fazendo as coxas lá para mandar embora para Curitiba. Aí tem um dia que veio assim, ah, o Afonso não tem jeito mesmo, né? larga ele para lá. Digo, <risos> como assim, larga ele para lá? Daí eu comecei a fazer os relatórios, que daí me deu aí me deu tesão, né? Porque vai que eu perco o emprego, vai que eu perco aquela posição. Entende? Então veio a motivação para preencher os relatórios, mas eu deixava para depois, sempre, né? É, essa falta, de, essa questão de procrastinar pode aumentar o seu estresse, a ansiedade, sentimento de culpa, né? porque você não fez, você falou que ia fazer para alguém e não fez, e vai empurrando, vai empurrando. Hoje é um problema sério. Eu quero fazer uma transformação ali no, no fundo do, né, da academia, eu quero criar, por lá, arrumar um pátio, plantar flores e tal. Cara, tem, eu, eu, eu, eu, eu chamei um jardineiro, disse que eu vou, não veio, vou, não veio, vou, não veio, ontem ele veio. Mas eu tive que ligar três vezes para o cara para ele vir, né? uma coisa do interesse dele. Hoje eu liguei para um outro camarada também que eu quero fazer um. É comparar preços, a mesma coisa. Então hoje as pessoas deixam para depois. E não vou falar a área aqui, mas algumas áreas as pessoas empurram demais. É muito. Mudou muito essa educação desse... desses caras, não vou falar o nome, é porque <risos> tem gente que pode gostar dele. Mas hoje em dia as pessoas não têm mais compromisso com o outro. A gente liga, olha, quero tal serviço, ele diz, ah, agora não fica bem, não vou lá, não... depois eu vou, depois eu faço. Putz, cara, eu fico pirado com isso. Se eu puder substituir a pessoa, eu substituo. Eu gosto de pessoas que fazem no ato. Ah, eu pedi um orçamento, quer ver, Vem? Ah, e às vezes o outro não vem, você ganha, você ganha o serviço por ter vindo, e o outro perde por WO, porque não veio. Cheio de gente assim, cara, observa. São poucas pessoas hoje que fazem no ato. A maior parte empurra com a barriga. Aí não vai para frente, nem para trás, nem para lado, nem para o lado. É... Outra coisa, além disso, a procrastinação pode resultar em atrasos, perda de oportunidades e consequências negativas para a saúde física e mental. A perda de oportunidades, isso que eu falei, quer dizer, cara, hoje se o um cara não veio, o outro veio, eu vou ficar com aquele. Quero dois orçamentos ou três, né? Então o cara não veio você não vem lá, né? E eu também já fiz isso, né? Estou falando aqui, mas eu também fiz isso algumas vezes. São poucas vezes, mas eu fiz. Então, assim, para que você possa combater essa procrastinação, é muito importante você identificar as causas. Né? As causas que fazem você agir dessa maneira e adotar estratégias para lidar com elas. Algumas estratégias eficazes para superar a procrastinação incluem no próximo vídeo. O próximo vídeo eu vou ensinar para você o que, que você tem que fazer para você tirar é, parar de procrastinar. Tem uma técnica. Eu ensino isso no nosso curso. Acesse a Academia do Ser Humano lá. Você vai começar a descobrir, no, no site, tá? você vai começar a descobrir algumas coisas. Lá eu estou começando a colocar ferramentas para você começar a mudar a sua vida, que é com que eu trabalho. É, assista, Compartilhe esse vídeo se você gostou com outras pessoas. Né? Assista, vai no Instagram, vai no Facebook. Mande mensagens, perguntas. Tá? É simples, pessoal. Garanto a vocês que a vida de vocês vai mudar quando vocês começarem a trabalhar a procrastinação. Lembrando que a procrastinação é uma consequência. Então, não é a procrastinação que vocês têm que trabalhar. Você vai ter que trabalhar aquilo que faz você procrastinar. Não adianta eu tratar a minha dor de dente com um melhorar. Como melhorar, eu passo a dor de dente. Daqui a pouco volta, daqui a pouco volta, né? Se for uma, uma cárie, vai ter que tratar a cárie. Se for uma questão de canal, vai ter que ter uma questão de canal. Se for uma questão de você ter que fazer uma prótese, pôr uma prótese. Entende? Não tampa sol com a peneira. Então, comece a observar a sua procrastinação. Vem entrar em conto, conosco, que eu garanto que nós conseguimos ajudar você a eliminar isso na sua vida. E aí você vai prosperar em todas as áreas. Um grande abraço, um beijo no seu coração. E vamos em frente, fica atrás, vem gente. Tchau, PT, saudações. Fui.